Que você possa então dar o seu like? Tá? É, e lembrando que, se você é, quer conhecer o método, né? Saber sobre mais ferramentas, né? Que eu estou falando aqui é uma pincelada ainda do que você pode fazer para ranquear seus vídeos. Tá? Então, eu quero é, recomendar a você o link do, do curso do Erivelto, tá? Que é o ranqueamento de vídeos o pulo do gato. O link está na descrição deste vídeo, tá? Então é o seguinte, é, nós vimos então nos outros vídeos, né? Nós montamos o título, nós montamos uma... É, nós montamos a nossa descrição, que eu acredito que esteja boa, né? E agora nós vamos a parte mais importante é, do, do nosso vídeo, tá? Por quê? Porque isso aqui é o que define o sucesso ou o fracasso de um vídeo tá é e nesse pra fazer isso aqui você vai precisar de duas coisas dois sites é o primeiro é três né, na verdade o primeiro seria aquele lá que nós é, consultamos o uber Suggest, né para que você por exemplo pegue uma palavra chave por exemplo como aquele produto max power aí né, você vai saber quantas Procuras ele tem por mês, no caso ele tem 12 mil lá, né? E aí você vai precisar de um outro site chamado VidIQ, né? VidIQ, é, que é uma extensão tá do Google. Você pode colocar na extensão no seu Chrome, né? Ou pode entrar no site direto. Você vai lá, cadastra seu e-mail rapidinho e, e já consegue usar ele. E aí você vem aqui na pesquisa de palavras-chave. No VidIQ, ele dá as procuras. É, pelo, é, pelo Google, pelo YouTube, tá? Então nós vamos saber quantas procuras tem aquela pa determinada palavra-chave Pelo é, YouTube mesmo, tá? É, lembrando que o Uber sugere ele dá mais a tendência no Google Tem uma diferença aí Então vamos lá, eu vou escrever Max Power, né? E vamos descobrir é, quantas procuras Então você vê que lá no... no, no Obersuggest, nós tínhamos 12 mil procuras é, mensais, né, de volume de procura. Nós temos aqui, no, no, no vídeo aqui nós temos é, 27 mil, né, 27 mil de procura. E se você separar a palavra e colocar Max Power, Max e Power, nós vamos ter 3 milhões e 750 mil Mas o que a gente precisa é esse aqui, é, é essa aqui, é Max Power aqui, Tá. Então MaxPower você já sabe que tem 27 mil de procura é, por mês No né? volume de procura tá ok? Então vamos lá é... vamos... Agora nós vamos ao segundo site Que é esse aqui É o RapidTags tá? Também é um site aí que você pode é, colocar ele pelo, pelo próprio Google Você põe na RapidTags, cadastra seu e-mail E rapidinho você já coloca ele lá porque aqui nós vamos, é, nós vamos agora é, achar as tags Então vamos lá Então a gente sabe que Max Power tem 12 mil de procura é, Desculpa é, Deixa eu ver aqui de novo 27 mil pelo YouTube né? Então nós vamos ver aqui Esse é um site, tá? existem outros mais uso é esse aqui Então você vê aqui ó, é, Então você vai ter Max Power e aqui você vai ter as sugestões de tags para poder usar, tá? Então vamos lá. Então você tem Max Power, Max-Power, traço Max Power é bom e por aí vai, tá? Tem uma série aqui que você pode, se aquela coisa não servir, você pode tirar ela. E aí no final você chega aqui, copy, copiou, copiou. Aí eu venho e coloco no... É... Eu venho e coloco aqui no no meu bloco de notas né? aqui, ó. aqui aí depois eu vou e separo elas todas tá bom como eu não vou usar essas tags então é... depois eu tiro elas tá tá então é assim que eu descubro as tags que eu vou usar no, no vídeo tá no próximo vídeo acho que nós já vamos subir um vídeo já para você ver como é que fica isso daí tá bom Se você gostou do vídeo dá seu like inscreva-se no canal compartilhe com seus amigos e é, também, não esquece é, Do curso do Erivelto Link na descrição, tá bom? Grande abraço e até mais